We'll Estranhamente, temos isso naturalizado. Se pudessem ser considerados em linha reta, os mortos da pandemia no Brasil informariam um inacreditável correto. Vai descobrir uma vez meia a distância entre a terra e a Lua. Todos os dias, um país que é. Bom dia, amigos e amigas. Começando mais um a política sem rodeios um oferecimento aí de brotar da semente o nosso canal aí no YouTube vão lá se inscrevam deixam o seu like e hoje nós vamos bater um papo aqui sobre a semidemocracia isso mesmo do STF trouxe à tona um tema de muita importância de mais um gol no Congresso, lá na Câmara Federal, querem implantar o semipresidencialismo no Brasil. E o Lewandowski trouxe no artigo publicado na Folha de São Paulo no sábado, semipresidencialismo como reprise da histórica os perigos de reeditar o passado, de forma muito resumida o Lewandowski trouxe aí a história viveu dessa do parlamentarismo, né, no curto período entre a renúncia do Jânio Quadros e entre 63 quando o povo na urna trouxe de volta o presidencialismo. E que depois, o Jango, no presidencialismo, foi deposto pelos militares, que formou um governo militar parlamentarista, né porque os militares eram eleitos no colégio eleitoral. Então, o Brasil viveu essa experiência. O Gramsci disse que a história ensina, mas não tem a... Marx disse que a história se repete, da primeira vez como tragédia e da segunda como farsa. É bem possível que estamos vivendo aí nesta grande farsa, que nada mais é do que a continuidade do golpe contra a Dilma. Então está aí, semidemocracia e agora quero homologar parlamentarismo tipo Lira e tipo Cunha. E quem... Ah, não poderia ser outros. É ele mesmo, o PSDB, aquele que não aceitou o resultado das urnas com Aécio Neves em 2014. Começou um plano de boicotar o governo Dilma. Resultou no golpe com o voto de Minerva do Bruno Araújo, atual presidente do PSDB. PSDB que alguns aí inclusive querem junto aí com as esquerdas na, nas manifestações. Não aprenderam nada com a história. Então quem está por trás dessa emenda à Constituição é o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo... E nesta articulação, o Centrão já está se articulando, setores do Judiciário, né, do próprio STF, como o Barroso. Enfim, é a união da turma do Moro com a turma do Cunha, é essa mesma gente aí de 2016. Então é por isso que eu estou dizendo aqui, golpe de 2016 continuado. E aí na história do Brasil, que nós conhecemos, o povo já disse não pelo menos duas vezes ao parlamentarismo. Um foi em 63, então vejam que 85% do povo disse não ao parlamentarismo, devolvendo o poder ao João Goulart. Porque quando Jânio Quadros renuncia em 61, o João Goulart está na China, os militares brasileiros e aí o militarismo brasileiro é novidade agora, hoje com Bolsonaro, 7 mil militares aí no poder, mas isso não é coisa no passado um militarismo bem ativo aí na política brasileira em outro momento aqui mas vejam que em 63 o, em 61 o Jânio foi é, renunciado e aí o João Goulart estava na China não queriam dar posse ao vice que a época era um vice eleito pelo voto inclusive em voto separado vejam só o golpismo já, o denista, militarista nesta época. E aí tem a campanha da legalidade, Brizola cria a rádio da legalidade lá no sul. E aí o João Goulart chega pelo sul e forma-se um acordo aí parlamentarista. Eles permitem que o Jango assuma, mas sem poder. Quem assume como primeiro-ministro é, ninguém mais, ninguém menos, o líder do Centrão à época, que era o Tancredo Neves, vô do golpista Écio Neves. Muito bem, a história é realmente interessantíssima. Nós também tivemos, depois de 92, 93, é, depois da eleição do Collor, Tivemos um outro plebiscito no Brasil Que era para escolher forma de governo e sistema de governo Olha que bacana, isso são coisas que podem cair aí no Enem, viu? Forma de governo, sistemas de governo Tudo faz parte aí dos estudos de geografia, dos estudos de história Dos estudos aí de sociologia, então fiquem muito atentos aí e a época, em 93, o Brasil foi chamado às urnas pra, para escover Porque na, na Constituição, em 88, já constava essa consulta Monarquia, República, Parlamentarismo ou Presidencialismo Eu lembro que nós fizemos vários trabalhos na escola sobre isso Eu estudava lá no Antônio de Pado Prado, lá em Dayatuba Se alguém conhecia aí, dá um salve E aí, vejam... Jornal da época aí trazendo a pesquisa do GALUP, vejam que nem tem mais esse instituto, que o presidencialismo vence com 57%. Mas o resultado do plebiscito foi que a, o governo, a forma de governo vencedor foi a República, com 44 milhões de votos, 86%. 86% Ficando a monarquia com 6 milhões de votos, 13,4%. Então nada por acaso aí, ninguém ficou surpreso com a eleição recentemente de um príncipe aí, né? De um monarca aí das antigas, herdeiro aí dos Braganças em São Paulo. Porque vejam que em 93,8 milhões de votos. Então, de vez em quando vocês veem bandeiras de monarquistas, eles existem, eles existem, existem as pessoas que são saudos, saudosistas nessa época, defendem isso. É minoria, tá aí ó, 13,4%, senão não deve ter modificado muito não. E junto a esses estão os que defendem também militarismo e tudo mais. Já na escolha do sistema de governo o presidencialismo ganhou com 37 milhões de votos. A época foi 69,2%. Enquanto que 16 milhões de votos, 30% optaram pelo parlamentarismo. Detalhe, a época quem defendia o parlamentarismo era o PSDB. Teve aí 30% dos votos e em 94 eles conseguiram Junto com uma que apoiou o presidencialismo, elegeu o dentro do presidencialismo o Fernando Henrique Cardoso. E foi assim que nasceu praticamente o PSDB. O PSDB nasceu é, parlamentarista e, e, pelo jeito, continua, não é? E golpista também. Bom, então trouxe aí um pouco de história vamos refletir um pouco sobre o que está acontecendo lá é, no na Câmara Federal então o Arthur Lira principalmente depois que as últimas pesquisas depois que o Lula foi inocentado e as últimas pesquisas mostram ele liderando ou seja Lula é uma alternativa real para a eleição de 2022 então já surge aí dentro do próprio golpe Dentro do próprio golpe de 2016 Que continua vigorando Mais essa manobra, mais essa tentativa De tentar mudar aí a Constituição O que é ilegal Porque teriam que chamar um novo plebiscito Teriam, teriam que convocar o povo a decidir por duas vezes o povo decidiu pelo presidencialismo então é isso se inscrevam aí no Brotar da Semente este canal no YouTube que está completando um ano neste mês de julho grande abraço tá aí os 13 minutos de prosa com vocês hoje se inscrevam deixem o seu like Compartilhem, brotar da semente novas ideias, brotando todos os dias pela democracia, pela soberania, pela preservação da vida.